Na batalha, falei que sério era irmão do gato de botas. <risos> você foi feito de chacota. Então, hoje eu rimo com amor. Você é um ovo. Sua derrota é clara. Então, gema de dor. Ae bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Fazendo a rima que é foda. Sabe, você é ruim. Sem maldade, mano. A sua rima não é nova. É um ovo que tem O MC que é casca, casca grossa. Bravo demais, bravo demais. Breno desesperado. King of Detroit, não falta força agora. Aê! Boa, boa! Fazendo essa rima, quebrando sua cara passa, como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo. E nas calças, esse cara mija. Aê! Boa, boa, brabo. Entendeu? entendeu que nesse enredo, sem maldade, de camarada, você já errou. Que que é isso? Um minuto foi a música com um o flow. Boa, boa, bravo demais.